Olá seguidores do Espaço Família, estamos aqui para mais um momento de informações da psicologia para você e a sua família. A pandemia nos deixou marcas, né? e todos nós vivenciamos de alguma forma as marcas da pandemia. E algo que ficou de questionamento, que fica ainda para a gente avaliar, é sobre os bebês que nasceram nesse período de pandemia. É, são discussões, são reflexões de como será que esse período de isolamento que os bebês vivenciaram é, vai impactar na vida deles. Será que vai ter impacto? Será que isso vai ser prejudicial na vida dessas crianças? Então, sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho agora. Né? Porque a gente vê que os dois primeiros anos da vida do bebê são extremamente importantes. É né? importante para ele porque ele vai descobrindo o mundo. Ele vai conhecendo tudo e todos à sua volta. Então, o contato social, o contato com outros objetos, com outros lugares, é, é importante para ele construir a sua identidade, construir o seu sistema, para ele ir descobrindo aonde ele está, aonde ele vive, qual é o meio dele. É, e aí, então, durante esses dois anos, né, dois anos e pouco de pandemia, as crianças ficaram restringidas à sua família, à sua casa, com pouco contato externo. Né? Então, será que isso vai gerar um problema? Né? É uma questão que também nos faz questionar é a questão do próprio uso de máscara. A criança ela aprende a se comunicar muito pela expressão facial, né? pelas nossas expressões, porque ela olha para o adulto, vê as expressões do adulto, é, vê a movimentação da boca e assim com isso ela vai aprendendo a falar, ela vai aprendendo a se expressar. Então ela vai aprendendo a ler o mundo, as reações pelas expressões dos adultos que estão próximos. E aí isso ela perdeu um pouco durante esse período de pandemia, já que tivemos que usar as máscaras durante muito tempo. Né? Mas então, Gisele, isso é prejudicial? Na verdade, a gente vai conseguir, de fato, dizer se isso foi um prejuízo daqui a algum período. Daqui pelo menos é, dois a três anos para frente, que a gente vai conseguir dizer se houve um impacto ou não. Mas a gente já sabe que ainda é tempo de a gente estimular essas crianças. Ainda é tempo de a gente instigar ela a conhecer o mundo. Mesmo que ela tenha ficado um ano e meio, dois, isolada em casa... Nós, os pais, junto com a escola, os professores, a gente pode mostrar o mundo para ela. Agora que já é possível sair um pouco mais, agora que ela já voltou à escola, ou está tendo os primeiros contatos com a escola, para que seja estimulado. Seja estimulado o contato com o outro, seja estimulado ela conhecer objetos diferentes, esses locais diferentes, texturas, cheiros, ambientes diferentes. Então, estimular ela nesse momento ainda porque é possível com que ela vá aprendendo desenvolvendo de uma forma mais normal tá é, o que ajuda também é que os pais cuidem da sua saúde mental né se mantenham nesse cuidado para que a criança não cresça não continue o seu desenvolvimento é, com esse medo com esse receio é, com essa ansiedade com essa depressão que muitas famílias muitos adultos vivenciaram na pandemia porque aí isso pode ser um aprendizado que ela leva, o medo, o receio, ou não encosta, ou não pega, ou não sai, ou não abraça. Né? Então, se agora a gente for voltando gradativamente aos nossos contatos, ela também vai aprendendo isso, tá? Então, é sempre o um momento de ensinar a criança, de estimular que isso pode ser que fique apenas como uma lembrança, um momento na vida dela sem grandes impactos, tá ok? Se você tiver aí também alguma sugestão de tema ou alguma pergunta que gostaria que eu trouxesse aqui para discutir com vocês, envia lá no meu Instagram, psicóloga Gisele Fux, que a gente conversa no nosso próximo encontro. Tá ok? Tchau, tchau!